Fala pessoal, bem-vindo a um vídeo aqui no canal. Estou aqui com esse vídeo para ensinar para vocês como um tutorial básico da Redstone. Que, um, muita gente vem, vem pedindo para ter um tutorial básico para saber o princípio da Redstone. Que tem muita gente que é assiste a é Redstone na Redstone que ainda... Tem que aprender algumas coisas para saber Tipo, porque tem gente que quer fazer um sistema gigante todo automático Mas não sabe as coisas básicas Então eu estou aqui para ensinar e Primeiro vamos começar pela tocha de redstone A tocha de redstone Ela pode emitir energia Ela emite Mas quando ela É energizada Quando o bloco que ela está É Ela para de emitir energia então, é... Então, se você ativar a alavanca ela desativa, se você ativar ela desativa, ela, ativa. Então, pessoal, é... vou querer mostrar para vocês isso de como um tutorialzinho básico sobre Redstone, Como isso aqui e também vamos falar agora sobre o repetidor. O repetidor, ele repete o sinal, como o nome repetidor. Só que ele tem um certo delay. E aqui você pode configurar o delay clicando com o botão direito. Ó. A tocha está mais para lá, cara. vai demorar um tempinho para ele apagar ou acender. E aqui você pode fazer um sistema mais ou menos assim. Ó. Se eu tiver a sala bancária, eu não ativo para lá mas essa para ativar deixa eu colocar aqui sol é time set zero então é, você pode fazer um sistema mais ou menos assim essa alavanca daqui ativa um pistão e que também ativa esse outro pistão. Aqui ativa os dois. Mas essa alavanca daqui, ativa só esse. Porque aqui é o ponto de saída, não é o ponto de entrada. Aqui que é o ponto de entrada do repetidor. E o repetidor também repete o sinal. Como eu tinha dito, como foi a primeira coisa que eu disse. Tipo, você vai fazer uma coisa gigante de redstone uma ligação um gigante que a redstone não sei se vocês sabem mas ela só vai até 13 13 não é 16 blocos eu acho é não 13 é o pistão que vai eu acho que ela não chegaria a energia não chegaria até aqui que a redstone aqui tá desativada mas se eu colocasse a perturbia aqui ela iria chegar porque o repetidor repetiu o sinal da redstone então é assim mas se eu colocasse ele do outro lado não iria chegar até lá porque o repetidor está no ponto de saída então é... e também tem um, um bloco pode interagir com a energia tipo aqui você pode colocar uma tocha energizando esse bloco foi que eu usei no sistema de troca de areia por itens ela vai energizar, mas se esse bloco não tiver aqui ela não vai é isso que a gente usa e também tem um sisteminha do... Que sabe que você pode fazer também com o repetidor? que é o do pistão que se você pegar conectar ele até essa alavanca colocar aqui um pistão e aqui você vai colocar um repetidor como nível máximo de delay você pode perceber que o pistão ele ativa rápido mas desativa demora um pouquinho então, esse vídeo vai ficar por aqui, pessoal. Só foi pra esse tutorial rápido. E não se esqueçam de se inscreverem, dê like. porque eu não sei se vocês perceberam, mas a qualidade do áudio tá muito melhor. Eu comprei um headset novo, e tudo. Então, se inscrevam, dê like. Quero tentar chegar a 500 visualizações para eu entrar pro meu network. Eu eu, eu posso cantar com vocês, eu sei disso, que eu vou conseguir chegar aqui antes visualizações. Se vocês publicarem e gostarem do meu vídeo. Então, pessoal, tchau, tchau. Até